Comentário de Felipe Alexander Soares Andrade, Arroba Fernando Gotes. Um outro youtuber de jogos que eu acho legal também, é que ninguém sabe quem é, é o Tonhão Silva, do GTRP. Faz um vídeo sobre ele. Família, oh, beleza? Como é que você tá, meu amigo e minha amiga? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô aí pra mais um vídeo. E eu espero que você esteja bem, mano, porque eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso, vamos lá, vamos reagir a esse Tonhão, mano. Eu não conheço o Tonhão aqui, eu vou fazer uma pesquisa e vamos descobrir juntinho aí se você não conhece. Se você conhece, marca aí, mano, nos comentários, arroba Tonhão Silva. E vamos lá, mano, vamos procurar quem é esse cara, vamos, bora. Porque falou que não é muito conhecido. E eu fiquei curioso, então vamos lá matar a curiosidade junto nós dois então, beleza? Tonhão Silva que não é muito conhecido. oh my god, como Tonhão Silva não é conhecido meu amigo? Tomara que seja esse Tonhão, se não for mano, marca ele também aí, tamo junto, inscrição, vamos escolher um videozinho, vamos pegar um dos últimos vídeos aqui que ele fez. Ó, às 7 horas ele postou um vídeo, já tem 25 mil visualizações. E é isso, vamos lá, vamos fortalecer. Rapaziada, é muito importante, vamos deixar o likezão aí pra todo mundo, mano. Deixar o likezão aí pro Tonhão, tá ligado? Link na descrição aí pra você conhecer o canal dele também, do Brabo. E bora lá, mano, vamos assistir, vamos ver o que, que o Tonhão faz de da hora que a galera curte pra dele Bora? Bora lá? Bora? Então vamos. A de dia, não importa onde está a luz... Basta apertar o interruptor um que ele apaga. Merda Esse vai não é um mito eu das frases, velho. Ó. Todos em forma de sentido deverão apontar o dedo. O dedo! O dedo! O ombro Olha esses cara. Um Polícia do Exército. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O, o, um exemplo: eu não posso ficar com a mão um pouco agachada. Agachada hum. não. Um pouco debrucado Como é que a mão fica, fica bravo, agachada, tá véi? <risos> que porra é, é debrucada, seu trouxa Debrucado engano, mais um vídeo, Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Ó é. o é. Tonhão, ó o Tonhão brabo, ó O Tonhão já tá com Eu entendi foi é porra nenhuma que esse cara falou, tio Porra, debrucada em cima do Brombro? O que é, velho? Tá falando no... O dedro Ó o fuzil jogado E voltar a forma do sentido Ok. senhor. senhor. senhor. Só relembrando, o... dá o comando cobrir, todos deverão apontar o braço à esquerda ao ombro do guerreiro e fazer o alinhamento. aí senhor. E também é. a frente, pra não... Os caras levam o RP a, a, a sério. Tinha. Quando pô, eu der o comando firme, todos deverão votar... Tá, pô, já direita. entendi, carai. Vai logo, tio. Sim, senhor. Ao meu comando. Sim, se senhor. Que... Não deverão guardar a arma. somente apontar o braço ao ombro do guerreiro. Vai chegando esquerda. pro lado aqui, ó. Uou, se liga. Não, de trás fica parado, não. Oh, cara, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó. O cara não sabe nem o que tá fazendo, ó. O braço não deve ficar parado. Chega mais pro lado, sim. <risos> Vai mais pro lado, sim. <risos> mano, não Eu sabe o que tá fazendo, da mano. Da esquerda, ele mandou ah, para a esquerda. Dizer, última forma, senhor, última forma. Eu não entendi nada ele. Automaticamente ele no olho mesmo, que sai tá horrível, vocês são um bando de bisunho. Foi má culpa. Hum, é impossível, não. O tá é de Costa, é velho, é sabe o que tá fazendo. É e é tá a culpa é de quem? Desse bisunho desse cara que explicando. Que de nada, que... Rapaz, bem, o Dedro no ombro. Não tem, condição, Sim, não. Sem tamanho, não tem condição, não. Vai ter que ter um dia pra instrução só de sair. Não, não, eu vou ensinar. Porra, eu tá ah, não entendi não é é que a que nada, é ele é o ombro esquerdo, todo mundo apontando pra frente? Caralho, não entendi nada isso aqui, velho. Nossa, um isso é, é sinistro que tem que tem demais, demais, né? É, Trova apontar o dedo, pro cruta lá. Não, apontei pro cara na minha esquerda, velho. Não quero nem saber, eu tô ganhando 10 mil reais pra E o que é engraçado é que você olha daqui, você fala linha de olho, pô. Não, olha o da, da Silva aqui tá no meio. Da Silva tá no meio dos guerreiros aqui. Olha aqui o da Silva. Ah, ah, não, é é é que que é dele é com me isso? Mexe, não, não mexe em fogo oh, não, guerreiro. Não <risos> mexe <risos> em fogo. É Aonde mas... é que nós vamos? Olha lá, agora é o brabo, agora é o brabo. Vamos lá, pilotar. Eu acho muito louco esse piloto, dois. velho. Nossa, A gente velho. vai no deckzinho aqui. Vou pegar o barco. 281, é isso? Isso, 281. tem de apoio? Ô, Sainz, tem kit aí. Soldado no EHG, boa barriga. Ah, vamos pegar um barco, né? É, vamos aqui no deckzinho que tem aqui embaixo. Pô, destruiu o bagulho, e, cara, mano. Agora a gente vai fazer uma patrulha. Acho que é melhor a gente descer por aqui, pelo litoral. O um barco da marinha, velho. Agora tá doente, vazar uma patrulha Dele. lá perto Caraca, da Colômbia. Da hora. Tentar pegar informação de... É ah, uma frontier, Olha, mano? Esse, cara. carro dos caras? No Nossa, grande, acho que da hora RP hein, mano. helicóptero. Vai ter cara na terra lá na frente. lado, vai ser O RP do Tonhão! acho que eu já vi uma ponte claro, de madeira é um, é ali. ponte de madeira. Pode ver. É esse negócio de peça. É mais na ali, frente né? ali. É, vendo tá bem, todo ó. mundo dentro da mesma VT ou é rádio? Tá, tá vendo? vendo? Eu tô vendo vários carros lá na frente. Parece treinamento, pode ser treinamento de alguém. Ou é nosso? Treinamento, é treinamento isso. É polícia. Ué? aqui na esquerda aqui o. o sargento, ali. Ah, é, é que aquele ali é da. É que os caras aqui é outra fita, né, mano? Ah, é outra polícia. Aqui, as ideia, véi. Caralho, do nada, velho. Deixa aqui na tola, não. Vamos ver se tem. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver se vai pegar o barcão aqui. É aqui mesmo. Aí. Caraca, Agora que massa. Que a lá, viu? Ah, eu não já vi ela, esse ela esse. Uma <risos> não, deixa não, ali, é Ninguém super... pega uma viatura, Nossa. não. É impossível. Ah, Mas tá. tá, tá, tá ah, tá. Ninguém pega nada, uma viatura. Que Primeiro que, um que, é que passa lá e já leva o carro embora. Não, deixa ali. Os caras, os caras na confiança, vai? Foi do ponto, Sérgio. O ponto. Acabei de chegar no local aqui pra pegar o ponto. É, só, só não esquece, só não esquece. Vai, vai, vai, vai, vai. Só não precisa mais bater ponto, que tá? que é essa? Pra poder Eita. pegar as coisas. Olha, Ah, não precisa mais, não? não. Barazil! Nossa, tá o DMC, de Alan, impossível que seja isso aí, viu? Tira, arre, tira, tira, tira confere, guarda, mas ele já falou pro senhor. Acho que é o outro então. Acho que é o outro. Não. Não, isso aí é pra guerra, porra. É aquela. Né? Aí. É isso aí, Pô, É nossa, só aí pra aí fazer é. o. Ai, caralho. Cuidado, cuidado. É cuidado, só é. pra fazer a patrulha, mano. Aê, cuidado. É, boa, boa aí, Agora dá. Segura aí. -se. Molhou já tudo Aê. a arma, já, tá com. Ca... Aê, cuidado Não, aí, velho. Ó, os caras, ó, é os caras fazendo cagada. Isso é literalmente é. o exército brasileiro, é. né, velho? Puxa, é muito rápido. Rapaz, corre, né? Nossa senhora! Como será que eles estão indo, Caramba, mano? Pode, pode, pode, pode uma moto. Hoje, será que os caras passam com, com hum, droga? Cara, meu Deus! Oh, nossa, nossa, velho! Calma, calma! calma, calma. Nossa, o cara vai morrer, velho! Eu tava tentando capturar a pessoa, eu não consigo, velho. Olha é isso, velho! Olha, eu tô aqui deu cinto Eu acho que é, eu tá acho dando que é melhor jogo. sentar, hein? Parar <risos> um pouquinho aí e sentar, aí. Nossa senhora, acho que eu vou vomitar daqui a pouco. Tá todo mundo bem. Caraca. Tô bem, tô bem. <risos> Nossa senhora, tá foda. O é um que, motor que, que motor será que... Mano, onde é é esses loucos tá indo, caramba. velho? Caramba, ele botou, um, botou um motor de Ferrari aqui dentro. Né, olha, olha, <risos> 200 km por hora na água, <risos> velho. É, é porque não tem, não tem é onda, né? Então tá muito fácil. É. Né? Acho que a gente chega do que eles lá indo. E a viatura Caraca, tá aberta, hein, velho? Será que eles, Brasil, mano, eles vão filho, com certeza, mano. eles vão voltar, vai, tá ter me me me alguém, me vai ter roubado alguém, vai ter. Caralho, velho. Cara. Aí sim. <risos> vou ir, vai, vou Agora só apareceu um barquinho Olá. pra gente aí já era. Ah, eles ah eles estão patrulhando barrigar, a fronteira, nem nem ó, ó, ó. Tu... É ah. Então, é. eu tava tentando okay, ele na frente, mas, mas tô vendo que vai, vai. dar merda, viu? Será então, que dá merda? porque se, se tiver carro, é, barco carregado. Ô, é uma Que é um soldado assim um jogando. Eu. Aê, porra. Aí você vai molhar o um fuzil com a água. como assim? Eu tô aqui em cima. Ué, eu sei, mas você caiu na água. Você tá todo molhado aí, pô. Eu? Sim, eu não quero na água não. Doidão, <risos> tá todo mano. Ó, oh, os caras aí, ensinando. Vai jogar, vai jogar ele aqui, ó. <risos> a gente vai ver ele caindo, eu acho. Ô, e... Cadê? Na Aí, ó. Encosta na orla da praia aqui. Vamos lá, vamos lá. Positivo. Pode ancorar aqui <risos> e aguardar. Nossa. o Cara, vai, vai cair. Cuidado com a pedra. Cuidado, tem muita pedra aqui. Tem muita pedra aqui. Vira a esquerda. Continua. aqui pela. Aê. Agora vira direita. Ah, oh, meu Deus. Esse cara vai jogar alguém da ponte, vai mano? Vai dar ruim demais. Nossa, cara, mano. O que, que, que esses caras <risos> vai fazer, velho? Olha ah. lá, olha lá, lá o xerifão na bota branca, meu Deus! Meu Deus, <risos> velho! Os caras vão trollar, é, é, é. sério. O cara não meu toma Deus. nem banho, vamos, vamos lá pra areia. É, mas daqui dá pra ver, daqui dá pra ver. Ele é, tá viva, é. pega o pé. Os caras tá logo, de troll, trol, mano. Aqui, né? Dá pra ver tudinho. Caralho, velho. O cowboy, é o cowboy. Ele tá metendo louco falou que tirou foto. Que tá na Não acredito. Olha isso. Mano, que bota é aquela, cara. Eu não <risos> sei, o cara é cheio de estilo. Ó vamos, vamos o soldado na esperando, aqui, ó. Libera, aqui, ah, é tá mais, mais próximo. Como, velho? Vai vai at... vai... Um fuzil, velho. vai atolar o barco. Levar o não, os cara quer que coloque o barco de na areia, de velho. De preso de novo. Ah, porque você tá. Você é de novo, cidadão! Ele de vai novo! cidadão. não, não sei, porque eu tô sendo preso! Sou de, de novo! novo. <risos> foto? Faz o barco! Né? Ah, Só faz merda, cidadão! Foi pro? Minha foto? Esse cara? O... Okay, o que? Contrabando o cara... de. de ave? O, cara... o, cara... o, o, o bateu, que que é? Por que que o exército tá prendendo um cara desse? Você falou que mandou pra nuvem a foto, né, cidadão? É, mandou pra nuvem! Peixe morre pela boca, você fala muito! Você fala muito, filho! Botar no barco ô você? Engraçadão, o gato comeu a língua dele agora! né? aí, cidadão? O, senhor, o comando passou pra você que, que esse cidadão é que invade o EB hoje, né? O EB Nossa, é, cidadão. É, Conheceu o Mar? É, Vai Mas a bota, assim, pelo amor de Deus. Os cara tá o do como? Do só. uma ah, voltinha aí, Ai, sim, essa lanche pra você conhecer como é Ai, que ela é. que foi? Homem do bem, fica pegando o cano, eu botar você aqui em cima massa. aqui calma, qual parada sabia. aí? Fica parado aqui, vem pra cá. Oliveira, presta atenção, Oliveira. Ele foi na base, fitou a base, agora vem aqui fitar a operação inteira. Tá isso aí é, com isso. certeza tem alguma coisa, comando. Sim, sim, Tem alguma sim. coisa, é. tirando foto. Com certeza. Foto. É só sorte, eu não. Mas por que que eu, mano, pra que que, que você mobilizaram né? pra ir atrás desse cara, eu velho? Eu tô tentando o entender o que aconteceu. <risos> Tão falando só de foto até agora, mas eu não você entendi o que aconteceu. não, eu vou fazer Um lugar maneiro pra você tirar foto. Não, eu tirar foto não. Tem que não, vamos lá, vamos lá. Tira uma foto legal é, agora. Como é que eu vou tirar foto que o negócio quebrado? Tira com o olho. Tira com o olho. Você deve ter lente, alguma coisa. Vamos lá. Eita. Tira lente não. Ponta uma arma na cara dele, dá Ele tá achando que tá de brincadeira. Aponta uma arma na cara dele. Deixa, não, deixa ele, ele aqui, vai ó. Não meu Deus, tá de ó. Ó, Deus. Olha lá tá tá é tá processo, ah, cara, hein. Silva, tá vou bom. se tornar advogado. O que que esse cara põe? Que, que, é, ou... que É, eu vou ó, chamar ó, o senhor ó. de quê? Sabe Bora. onde é que fica, né? É, se eu chamar o senhor de você, o é foda do cartão. levar você pra nuvem, cidadão. Levar você pra nuvem. Você guarda na nuvem? Não, eita. Cuidado, cuidado, segura aí, segura aí Eita. Ó os caras, ó os caras <risos> Mano, não, vai capotar o barco, fica segura, vendo, vai capotar o barco, velho Você toma na sua cara Segura Bora, você só lá pra nuvem lá Imagina Eita. o cara algemado segurando os costas é. Última reba... diversão é. sua agora, é. aí, aí, ó Essa aí que você gosta, é. aí, ó Cuidado, aí, ó. cuidado aí, ó. Meu <risos> Deus, velho é. calma, eu quero voltar, caralho Ó os caras Calma aí, você vai de um local lá da Colômbia, ó Calma aí Nossa, já? Vira direito, aqui direito, direita. Isso, parece. Você é. né? não vai fazer nada com eu não, né? Não, não jamais. Não, não, pô. Não, não, não. Eu quero saber <risos> se você sabe nadar, Não fazer sabe nada nadar. com eu não, né? É um aqui, um parar aqui, um Sem nadar. Você sabe nadar mesmo? Eu sei nada, não. Você sabe nadar, mano? Você acha que o Nordeste tem água, é? Pô, é pô. Você acha que o Nordeste <risos> tem, tem água, é? Acho tem. que é melhor. É. é melhor deixar ele nadar aí, né? Não não? É melhor soltar ele assim, ó, Gemma. vamos ver se ele sabe nadar de peixinho, pô. Eu não sei nadar fã nenhum lá no... Você sabe agora, sim, não. sabe sim, é eu vou, sim. Verás, vou, vou, vou, te, vou botar você na água, você tá Só tem cacto. Eu não sei tu... nadar não. Aprende, dá teu pulo, vai lá. Vai lá. Só tem recruto é ali eu... em cima. Eu... Vai daqui, eu tô preso aqui. Negativo. Vai é como, vai ter que ser aqui mesmo o resultado. hein? Não, vai isso não. Tem que tirar ele do assento primeiro, mandei, só. Eu, mandei um recruto aí, vou um... dar tá... lá pro hospital lá. Vai está lá não, tá. tá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu o seguinte. Tenta numa gracinha não, aponta a arma pra ele. aí. Ei! Fica um pouco mais pra ei, trás ei, aí. Fica um pouco mais é pra trás. Não tem Deus, não, pelo amor de Deus, não para. Aí. Um Quem que tá trás, com o galão? Ah, ei, eu não, eu a da minha parte Olha os caras, mano. Putz, grilo, lá, não, velho. Vou subir aqui, pera aí. Que tá com o galão ali é tenderente. Esse cidadão. Tá na nuvem? Tá na nuvem? sai, A gente não sai, viu? Não, faz não, pelo amor deus. Vamos tirar ele, vamos tirar ele, vamos tirar ele. Saiu. Saiu? O que, que, que, é? que, que aconteceu, mano? Vai lá, cidadão. Conhece lá o tubarão? Vai. Ué, você quer voltar, cidadão? Não, <risos> pode ficar aí. Pode ficar lá. Sabe? Eu não entendi tá por que, é que os caras mataram ele. Será, mano? Aí. Eu ainda não tô entendendo, velho. Alguém sabe o que aconteceu nesse episódio, gente? Comenta aí. Agora só falta. Vai, ó. Gastando bala aí, aí, aí mano. Mas ele já tá furando pros peixes, né? Fica tá mais fácil pros peixe. peixes aí, exatamente. Vamos lá. Senhores, o mesmo conheceu a nuvem aqui, viu? Muito satisfeito ficou. Excelente, excelente, excelente. Vamos embora. Cara, é Esses caras cara, eu véio, tenho véio. medo. O cara invadiu, tenho medo. Se, se livrou de ser morto. Agora tira a foto nossa. <risos> aí pagou pra morrer mesmo, é burro demais. Ô velho, calma aí, tá aí mano. Tá aqui, ah, não, daqui a pouco eu vou tá vomitar meu, aqui, velho. Vamos ver como é que é esse machado aqui. Como eles falam, acabou. É Olha, Olha os caras fazendo Ó, agora o Tonhão ah, vai fazer cagada. Onda ó. Onda agora. É, as zona tá gigante, velho. Um pouquinho direita ali, ser o cara, é que... o cara bugando na, no, no barcos aqui atrás. o Nossa, mano! <risos> calma, calma, calma, calma. <risos> Nossa, cara, que barco é esse, cara? Esses caras é meio burro também, Poderiam usar o mar, né? É então, só que eu uso a ponte, cara. Muito mais fácil de não ser pego é pelo mar, é dificilmente vai ter um bicho desse aqui. É isso aí, Tonhão. Valeu pela e dica. Tá, Caralho, é barquinho massa, velho. Olha isso, eu tô a primeira pessoa, como é que é? Ih, Tchau, <risos> pessoa, ó envelopamento o envelopamento do mano? bagulho, ó. Carbono, fi. Eita, porra! O bicho aqui não pro lado pro outro, mano. quer ir pro lado, pra esquerda, vai. Pra esquerda, a gente pega uns 250 essa lanche hein, não... Deve pegar, deve pegar. Não, gasta agora nada, apareceu nada aqui, hein. Esse cara só é vai ficar fora, dando volta só ali, só. Esse bicho aqui é maneiro, ele, Olha isso, ele gira muito, ó. É, ele muito... é live? Ele fez live. Ele faz live, ele faz live, mano. Bom, é o seguinte, eu vou continuar assistindo em off aqui, beleza? Mano, se você sabe o que, que aconteceu, o que eu que cara tava falando, o que que pega nessa city que o cara o Tonhão falou da ponte, tá ligado? Faz o seguinte, rapaziada, eu vou continuar aqui em offline, mano, mas mesmo assim, comenta aí o que vocês acham, mano, conhece o Tonhão, não conhece, vai lá conhecer, pai e pum, e Joe, marca aí no comentário, arroba Tonhão aí, mano, Silva, é nóis, valeu, mano, sucesso aí pra você, cada vez mais aí, mano, só vai, meu, só vai, tá ligado? É nóis, família, beijão pra você aí, mano, que ficou até aqui, valeu, até o próximo vídeo, e eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, é nóis.